Bom, a gente sabe que, infelizmente, ainda está ocorrendo conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. E, basicamente, com essa invasão Rússia à Ucrânia, o país precisou e precisa de ajuda. Com isso, surgiram diversos projetos em busca de ajudar a Ucrânia, e eu achei um que eu trouxe para o canal. Basicamente, esse projeto aqui é um token chamado Help Ukraine. E aqui fala que é um token onde os desenvolvedores têm uma enorme empatia pelos ataques que a Ucrânia vem sofrendo, então estão unidos com o propósito de ajudar a Ucrânia. Cara, você pode estar ajudando a Ucrânia aqui comprando token, porque vão fazer doações com os valores arrecadados mas além disso, você pode acabar lucrando também com o token em si então achei isso um negócio diferenciado virou uma comunidade ali, onde você pode acabar lucrando e ajudando o próximo de uma vez só, mas obviamente que não é tão fácil assim, eu também entrei lá no Telegram deles e fui ver mais a fundo se os desenvolvedores apareciam e tal, se não seria um scan, e realmente eu vi que os desenvolvedores ali, eles conversam com a comunidade isso me deu segurança, tá ligado? E aí o que ocorreu, cara? Os desenvolvedores entraram em contato comigo e a gente fez esse vídeo aí que vocês estão vendo na tela, onde eles doaram através de mim 5 mil reais pra Ucrânia, exatamente, então você pode conferir esse vídeo, eu vou deixar em cima nos cards e lá realmente é uma transação verdadeira eles não me pagaram nada, eles só falaram assim, olha, a gente viu que você quer ajudar a Ucrânia, e a gente tem o token aí que você falou de ajudar a Ucrânia, então a gente vai mandar pra você o valor arrecadado, faz a doação pelo seu canal, pra gente mostrar a transparência pra gente mostrar que a gente realmente doa e eu falei, cara, claro, porque cara, eu nunca tinha visto um projeto realmente fazendo isso tem muitos projetos fakes aí, a gente sabe a gente está no mundo de criptomoedas, NFT, tem muitos projetos que a galera pega o dinheiro e some, e eu vi eles pegando dinheiro e fazendo, a doação, eu falei, pô, bacana. Então a gente fez lá o vídeo de doação, e basicamente eu virei, basicamente, um embaixador aí desse projeto, que é bem bacana aí, uma ideia de ajudar o próximo, e aí o que, que eles fizeram? Novamente hoje, entrar em contato comigo para fazer mais uma doação, então hoje a gente vai estar tá fazendo mais uma doação. Então a gente já vai fazer a doação, mas só para vocês entenderem um pouquinho aqui do projeto, eles falam, né, que é um dos primeiros tokens realmente dispostos a ajudar a população ucraniana, é uma comunidade fortemente unida e capaz de levantar uma nação, e são desenvolvedores presentes, e fazem questão estar presentes em contato com a comunidade então é o que eu falei pra vocês, tá? Então é um token 100% de caridade, a liquidez é bloqueada e os desenvolvedores não terão carteiras. E bom, basicamente então eles me mandaram 450 dólares e vai ser esse o valor da doação de hoje, que dá então cerca de 2.100 reais né? 2.097 reais no título eu devo arredondar pra algo como assim 2.000 reais, mas cara, é uma baita doação né? Menor do que a outra, tá? Mas ainda é uma grande doação, né cara? Quem é que saiu hoje em dia doando 2.000 reais pra aí? Não é qualquer pessoa, então é um projeto realmente que está doando. E aqui está o pulo do gato porque aqui a gente está no Twitter oficial da Ucrânia. Sim, tem um Twitter oficial aqui deles. E eles postaram aqui a carteira deles, tá galera? Então tudo que a gente está fazendo aqui realmente é verdadeiro. A gente não tá mandando uma doação para o desenvolvedor, não é algo fake aqui. Realmente, eu tô fazendo essa doação em nome deles aqui, tá? E é algo verdadeiro, tá? Realmente é o dinheiro do projeto que eles estão mandando. Então deixa eu estar tá copiando aqui, ó. Vou copiar aqui, ó, da rede Ethereum, tá? RC20. E eu poderia mandar em Ethereum ou em USDT. Eles me mandaram aqui em USDT, né, 450 dólares. Então, copiei aqui e a gente vai mandar pela rede Ethereum. E, enfim, então, basicamente, aqui estou no saque da minha Binance, tá? Vocês podem ver aqui o meu saldo, então, o dinheirinho que eu tenho aqui. É uma parte do dinheiro que eu tenho aqui em cripto, tá, guardado. E, basicamente, eu vou mandar a parte deles, que é 450 doll. A gente vai selecionar aqui da rede Ethereum, vocês podem ver, ERC20. Tem uma pequena taxa de 10 dólares. Então vai ser retirada da parte que eles mandaram para mim, né? Então se é 450 que eles mandaram para doação, infelizmente tem essa taxa aí. Então de 450 que eu vou mandar, olha só, vai chegar 440 aqui para a Ucrânia, mas ainda é uma baita doação, tá? Ainda é uns 2 mil reais de doação. E é basicamente isso, cara. Não tem segredo. Coloquei a carteira, a rede, a quantia. E para você confirmar que é verdadeira essa transação, eu vou colocar o hash também aí embaixo na descrição, no comentário fixado. O hash é algo que você vai clicar um link, você clica, você vê que a transação realmente foi feita, para qual carteira foi feita, estão comprovando que a doação que eles estão fazendo aqui, realmente foi feita e só pra deixar bem claro, antes de eu confirmar aqui a transação que esse dinheiro não é meu, tá? Não sou eu que tô fazendo a doação, eu até comprei um pouco do token pra ajudar, mas esse valor aqui grande, quem tá fazendo é eles eles só tão me usando aqui como plataforma pra divulgar esse projeto, vamos dizer assim, como se eu fosse um embaixador do projeto, e eu não cobrei nada por isso, tá? Mas como assim você não cobrou nada pra fazer um vídeo? Galera, porque o intuito aqui do canal é realmente ajudar, tá? Então, esse vídeo aqui é pra ajudar mostrar, se você quiser ajudar a Ucrânia que você pode pode fazer parte desse projeto e também quem sabe mostrar para pessoas aí de outros projetos que também pode começar a fazer isso né Eu acho que se todos os projetos fazer alguma doação para a Ucrânia ou enfim para qualquer coisa que seja ajudar o próximo cara esse que é o intuito tá ligado então quem sabe a gente inspira aqui a mais pessoas ajudar aí fazer doações e tudo mais então essa que é a ideia do vídeo tá e, enfim Solicitação de saque enviada, show de bola, concluído aqui Aguardando a aprovação, demora um pouquinho aqui, mas enfim Vai estar tá a hash pra vocês na descrição E tá aqui ó, processando 440 dólares, né? Foi 450 com a taxa de 10, 440 dólares, dá uns 2 mil reais aí Doação feita, tá galera? Show de bola Então aqui tem os detalhes, ó, você pode ver, tá? Tem aqui o hash, tá? Tem aqui o endereço que eu fiz E tem o hash aqui da transação Eu clicando aqui tem um link, olha só Vocês vão poder ver aí embaixo, tá? Então, basicamente, com esse hash que eu vou deixar, vocês vão confirmar a transação, mostrando que realmente foi feito, né? Nada de fake aqui, não. Olha só, acabou de ser confirmado, inclusive, no momento que eu tô gravando, ó. Olha só que legal. Então, foi transferido aqui, tá? então comprovando aqui a veracidade. É sempre bom deixar bem claro, né? É importante que eu não tô fazendo nada fake aqui. E, bom, galera, basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse dinheiro ajude a Ucrânia. E, cara, os links todos estão na descrição, se você gostou do projeto aí. Tá feito aí a doação de hoje, tá bom? Tamo junto. Até mais.